No mãos à Obra desta semana, o que nós vamos fazer será duas mesas de cabeceira. Vamos fazer? Mas, oh, Rodolfo, as mesas já estão feitas. Já estão feitas, mas falta aqui o toquezinho, a ah, que querido, mudei a casa. Ah, <risos> tá bom. O que é que eu fiz Fui à Leroy Merlin, trouxe estes módulos de gavetas, trouxe aqui duas prateleiras já com a orla, todas preparadinhas e nesta tonalidade que fica muito bem aqui com o projeto. Trouxe também aqui dois pés em ferro que também combina com o projeto. Depois levam aqui os patins para não riscarmos aqui o pavimento aqui à candidata. E no final damos ali uma velatura para dar aqui o toque de Nogueira que eu quero. Ok, mas eu estou a ouvir mais qualquer coisa, o, o, Não sei o que é que se passa, mas estou a ouvir mais qualquer coisa. O que é que estás a ver aqui? Só está aqui um detalhe, um ah, tal é? detalhe que também faz muito que nós queridos usamos muito. Ah, não queres rolar já, né? não é? Não, mas isto tu vais ver mais para a frente. <risos> não, não lá. Como é que queres que eu faça isto tudo agora? Pronto, pegamos aqui no módulo das gavetas, viramos ao contrário, pegamos aqui na nossa prateleirazinha, estás a ver, colocas, cortas à medida. Pus aqui o acabamentozinho para aquela zona que a gente não vê, não é? Ali virada para a parede ou até virada para a cama, com lençol que sofre, não se vê nada. pinturinha à parede. Spray, fica impecável. Depois pegas aqui nas nossas perninhas, não é nas minhas, nestas, aqui. <risos> fixas aqui na parte de baixo, uma de cada lado, a parafusar, metes os patins. Depois, leva aí o detalhe que eu não te vou dizer, acho que fingi que ainda não viste... E no final, a velatura. Olha, olha, tu na teoria, de facto, és 5 estrelas. E agora... na prática és tu. E agora tenho que ir à prática. Vamos à obra? Vamos, lá à obra. Se puderam ver, já marcamos o tampo, nem é preciso fita, basta pôr o tampo em cima e riscar a portanto não vai haver falha de certeza absoluta e cortá-la. Neste caso o que é que eu vou usar? Uma serra circular, mas lá em casa podem usar um tic-tic ou -tic, um serrote, dá perfeitamente. Como é que estou? Nós para fixarmos este tampo, esta mesa de cabeceira, o que é que vamos fazer? Temos de fazer uma guia. Isto porque o parafuso necessita de um espaço para, para entrar e o que acontece? Se não o fizer, vai rachar todo. E depois é só aplicar este tampinho, parafusar e está feito. Atenção, porque isto não é um tampo. Não é um tampo? <risos> não. Isto é a parte de baixo das mesas de cabeceira. Então como é que tu vais fixar aqui as pernas? Obviamente, tínhamos de ter aqui uma dúvida. Vou, vou fixá-las. Uh, fixá ah. ah, ok. E fica aqui a dica lá para casa. Ou seja, como a estrutura de gavetas é oca, nós, para conseguirmos colocar as pernas, como podem ver, não resulta, temos que ter esta, esta prateleira como base, não é? em tudo. E agora há aqueles pormenores que não podem faltar para não riscar o chão, não é? Ah, pronto! Pronto, nada! E agora há aquele detalhe que eu te falei há pouco. Colocares ah. aqui estes frisos, estás a ver? Aqui na parte de baixo da gaveta. Ah bom, como um isto é bem maior que a gaveta, é muito fácil de cortar uma caixazinha de esquadrilhas e um sarro de ferro. Está tudo resolvido. Isto tu queres, não é, novo? Exatamente. Agora só falta colocarmos nas três grafetinhas para ficar impecável. Mas antes de aplicarmos aqueles bitsinhos temos que envernizar. Tu queres isto envernizar? Então vamos envernizar e depois a assim seguir aplicamos isso. Bom. Tá bom?